O que comprar, o que não comprar, o que ficou bom, o que não ficou bom, o tamanho que deu, aquele que não deu. Sofrimentos à parte, o provador é aquele lugar que você pode ficar super feliz ou sair de lá frustrada. Então, vem comigo que eu experimentei algumas peças e que eu quero te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Sempre que eu posso, eu dou aquela passadinha nas araras da René para dar uma conferida nas tendências e nas referências de moda que estão rolando por aí. E dessa vez não foi diferente. Passei lá pelas araras, experimentei peças em jeans, em couro, em linha, em seda, modelos que poderiam ficar, ó, show de bola no meu corpo ou modelos que não dariam certo. Pois bem, escolhi as peças... Fui para o provador e agora eu vou te mostrar o que funcionou e o que não funcionou para mim. Vem comigo! E a primeira peça que eu vou te mostrar é essa blusa em crepe com toda essa aplicação bordada em flores, lindo, ombro só. Mas eu não levaria porque esse elástico incomoda muito no pescoço. Então é uma peça que eu não compraria. É linda, mas não é funcional. E essa calça maravilhosa em couro ecológico, ela é linda, veste muito bem, ó, cintura alta, regular, super confortável. Ela é modelo bem clássico, nada muito de fechos assim, muito exagerados. E ó, fica um pouquinho larguinha na cintura, mas tá perfeito, tamanho 42, amei essa calça. Essa é uma blusa que me encantou de cara, porque ela tem uma manga maravilhosa, essa gola é incrível, mas o encantamento acabou aí. Essa não é uma blusa funcional, você não fica à vontade, aparece tudo embaixo, tem que botar uma camisa por baixo e os movimentos ficam presos. Então assim, não gostei, não levaria. Pensa numa calça que veste maravilhosamente bem, é ela. Esse fechamento super diferente, tipo um cadarço, fez toda a diferença. Ela é um tamanho 42 e vestiu bem, ela tem um leve elastano. Então não é um jeans assim feio, é um jeans que tem uma lavagem muito bonita, amei. Mais uma peça de cor ecológico e essa blusa tem esses furinhos que faz toda a diferença e fica bem bonito. Esse tamanho é P e ela vestiu bem, tá? A cava não ficou apertada, a cava ficou ótima, ela tem um comprimento excelente. Com certeza eu levaria essa blusa pra casa, amei. Quem gosta de um modelo mais clássico, essa calça em alfaiataria, com esse amarrado, fica muito bonito. É um modelo em seda, só que o tamanho 42 ficou apertado no meu quadril, então não rolou. Mas o modelo é muito bonito e o tecido é um canelado, né, uma seda canelada. Amei, mas não levaria. E como terceira peça, esse Max cardigan está maravilhoso, toque super macio, ele tem um comprimento muito bom porque você pode usar uma legging, pode usar uma calça justa que não fica nada aparente, é uma cor muito boa para você estar tá fazendo a composição, eu amei aí com o vinho e o preto. Mas se você é uma pessoa que não curte muito colorido, dá pra fazer aí uma composição ao black. Eu usei aí tudo cor ecológico. E aí, ó, o cardigan ficou bem mais destacado, ficou lindo. Com certeza, essa é uma peça que eu levaria para casa, porque seria uma peça coringa para muita composição. Eu amei! Então essas foram as peças que algumas eu levaria para casa e outras é aquelas que não iam rolar porque não caíram bem. Então é isso, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, clique aqui embaixo em gostei e também se inscreva no canal. Para isso é só você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se que está aqui, ó, embaixo desse vídeo. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.